Muito bem pessoal, estamos aqui novamente, é, mais uma vez aí com o Mané Bica, aqui direto de Viradouro. Ô seu Mané, conta aí pra nós aí, é, como que o senhor conseguiu comprar a primeira bicicleta? Parece que o senhor tinha um sonho de ter uma bicicleta e conta esse rolo aí como é que foi. Fala, fala aí pra nós aí. Porque é eu tinha um sonho de ter uma bicicleta. Eu vi os outros andar e eu achava que. Nessa época você não morava na roça, é isso? É, morava na roça. Hum. Eu nunca vim morrer na roça. Mas depois que eu vim para cá que eu saí da roça. Hum. Aí, e eu via... a gente ia na estação, lá no TV do mar, que dia é, é domingo, que é futebol, tudo. E a gente via aquele uhum. povo lá mais, mais ou menos, andando uhum. biciqueta. Todo mundo tinha bicicleta, aquele é povinho de, de vida, né? E eu doido para montar uma bicicleta para dar uma, uma experimentadinha para ver como é que fazia para equilibrar em cima de uma roda. O problema meu era esse, como é que equilibra é? em cima de uma roda? Como é que faz? E era um sonho de garoto. Era um sonho de molequinho. Desde que eu ia para a primeira bicicleta, fica pipada. E vai. E eu queria comprar uma bicicleta. Eu queria comprar uma bicicleta. Eu comprar uma bicicleta. E eu fui trabalhando fazendo serviço para um, para outro, marrava vassoura, vendia vassoura, guardava dinheiro, né? Eu criava cabrito, vendia cabrito e guardava dinheiro para juntar dinheiro para comprar bicicleta. Nunca. Porque meu pai nunca me deu uma bicicleta. Apesar de trabalhar de, é, com ele no meio da semana, não é isso? Eu trabalhava para ele, ele trabalhava sempre a comida, né? Mas esses outros, esses outros afazeres eram era no final de semana? Esses esse que o senhor estava juntando dinheiro para bicicleta? Uh -uh. Você trabalhava no final de semana? É, Adorava, <risos> vagas. Assim, eu plantava vassoura, depois eu colhia as vassouras, amarrava, vendia para os outros, juntava dinheiro, guardava para comprar a bicicleta. E meu pai não tinha nem que parar de comprar a bicicleta. Aí tinha então, os patos, um que estavam outro, que era muito bom. Eu tinha o dinheiro guardado, era 600, mas anda direitinho, custava uma bicicleta zero. Aí eu conversava com ele, o Sartema e eu queria contar uma, uma bicicleta, eu vejo esses caras andando em bicicleta aí, parece que é tão gostoso, ninguém deixava a gente montar para dar umas aí. uma supermercadinha já. Não, a gente tinha uma bicicleta que você não podia nem relar. Aí eu queria uma bicicleta. Lutamos de, de colar e juntamos dinheirinho, ainda até custa quanto 60 custava. Deve ser a base de, um, de 1.600 reais de hoje, né? Mais ou menos, né? É, peraí. Porque era muito dinheiro na época, não? É. <coughs> eu lutando aqui, e lá, e às vezes eu fazia serviço extra para alguém, amarrava a vassoura, vendia a vassoura, guardava o dinheiro e, e guardava o dinheiro numa latinha, olha em cima da estranca. Assim no alto, assim, ó, trabalhava de dinheiro lá. Aí, eu era muito chegado com o povo do Jodo, né, e eu tramava para o Luiz eu queria comprar uma bicicleta, que eu via aquele povo do do, Mar, do de lá de via aquele povo andar de bicicleta, no Pantaninho, parece que era tão bom, ele não deixava nem encostar na bicicleta. Mas andar em cima de uma roda deve ser bom demais. Mas como é que faz? Tá? Mas nunca ninguém me deixou experimentar. Falou, mas eu vou comprar um bicicleta. Eu pus na cabeça, falei, vou comprar um bicicleta, que de qualquer maneira eu vou comprar um bicicleta. Aí não queria nem que parasse de comprar um bicicleta. não queria porque ele, sabe o que quer Ele me segurava em casa para me trabalhar. Porque chegava dia domingo, eu não deixava sair para ir passear, para ir para cá e para lá, não. Eu arrumava serviço. A gente ia trabalhar dia domingo. Vixe! Lá no domingo. Eu trabalhava o dia inteiro lá, fazer serviço, isso, lá, qualquer é coisa. E eu aí eu não deixava nada, não comprava as tetas eu não pai em casa. Eu eu não queria pra sair. Aí. E eu conversava com o patrão, eu era muito chegado com o patrão lá, né? Até eu trabalhava com a máquina deles, e não tinha dia, era qualquer dia que parecia lá parar um pedaço de terra lá, ele já falava pra mim, eu ia lá dia domingo, dia noite, e qualquer dia, dia não tinha hora, catava a máquina e ia lá e, e fazia o serviço do cara mesmo, pra eles. Então eu era muito chegado com eles lá, e eu clamava com eles, é isso, aqui. Eu tenho o dinheiro guardado para comprar uma bicicleta e meu pai não deixa. meu pai era idiota. Já morreu, mas falar o que é. Ah, deixa eu comprar bicicleta, não aparece um pai em casa. Eu achava que ele ia me segurar em casa, toda a vida embora tudo é um nenenzinho. <risos> Aí ah, o jogo caiu em cima dele, a mão é bom, bica, só que o rapaz deixa o rapaz andar, o rapaz é inteligente. Por que você quer segurar? A gente segura em é, casa é mesmo assim, não segura, agora tem que segurar um homem. É, eles caíram, foi muito bom para mim os lobos, viu? Aí, um dia eu, o, o Artémio foi em Campinas, eu, levou o Vardir lá para operar as pistas no lugar lá, meu né? o Vardir Chegou lá, até eu, quando eu viajaria lá para Campinas, que eu viajei muito para Campinas. Eu passei em frente a uma casa lá, que eu olhei e falei a casa que eu é, revendedora das bicicleta, bicicleta. Elas eram montada lá e tudo e já revendia lá, né? Eu olhei assim, eu pensei, ah, igual que eu comprou minha bicicleta, foi aqui, ó. E tal. Bom, segui meu destino o que eu ia fazer, o que tinha que fazer, né? Estava com a minha parte Aí um dia. Eu também era na Rota Itália, e eles sabiam que eu era louco da bicicleta, porque eu vi os outros na bicicleta, e eu acho que queria experimentar, não né? E ele foi em Campinas, operou o áudio da e ele ficou uma semana lá em Campinas. Então ele passando por lá, por essa bendita casa, que é a revendedora da bicicleta, ele viu lá e falou, uma manezinha né, que uma bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta dessa aqui e vou mandar para ele. Só que ele mandou a bicicleta para mim. Mas não é igual muita gente achou que ele tinha me dado uma bicicleta de presente, não. Ele pagou com o dinheiro dele, mas chegou aqui eu paguei com o meu dinheiro. tá certo, hein? Né? Mas muita gente ei, pai, é o lodo, comprou a bicicleta na linha e depois deu para o povo empregado. Essa é uma merda né, que eu deu. Se eu quiser, se, se eu me uma bicicleta no Nobinha, não fazia levantar nenhuma. Porque muitas biciquetas dessa eu ganhei lá terra para ele dia de, de domingo, de noite, para todo lá né? ganhando dinheiro para ele. Mas assim mesmo já valeu, né? Tá. Só é a intenção, né? Bom, aí eu estava lá na hora e tal, e chegou um, que escala que trabalha na estação da luz ali. Não é o guarda, é o outro. O outro que tem um lugar que trabalha trabalhar. O celular, eu lá, e eu estava assim meio à distância, como é a de uma bica, velho? E aí homem chegou lá de boné, coisa e tal. Eu falei, fazemos um por isso. E eu vi de, de mão de biela. Chegou e entregou um papel para o pai. Falei, é, tá aí. Ah, tinha uma para mim, servir o governo. Estava <risos> um capé naquela época. Nossa. Eu saí daqui, eu falei comigo mesmo, sozinho. Se eu saí daqui, e eu fosse de servir o governo, nunca mais, mais vai me ver. E daqui, nunca mais ninguém vai ter um voto para me ver. Tá, eu voltado menino, É Eu puxo na cabeça. Aí, o homem entregou um papel para o pai e falei: é a intimação para servir o governo lá. Fiquei ali, trabalhou Aí o pai chegou lá, toma. Me deu o papel. Aí eu falei assim, o que, que é isso, a intimação para o do governo? Não. Ainda falou bravo, ele não gostou nada. Vai lá na estação buscar tua bicicleta? Não é isso que eu preferia, Uma bicicleta? Ué, que, que bicicleta? Como é que é isso? Eu comprei lá em Campinas e despachou para você. Uma bicicleta para você aí. Vai lá buscar. Agora não fez nem comer, nem mais nada, que agora tem uma bicicleta para andar. <risos> o velho era danado, hein? É, pô, era chato que era caramba. Burro, com medo só. Não sabia fazer o alvo, fundo da garrafa. Misericórdia. Aí, eu peguei, aí, e peguei o um papel que ele me deu, o um conhecimento, né? Olhando na estação, cheguei lá. A minha negrona estava lá. Peguei o papel para o guarda lés me entregou Mas tá aí, ó, pode pegar. Peguei e levei para casa. Não entendia nada de bicicleta, não sabia nem andar nem nada. Que, Eu... marca, que marca que era que, que, que corria aqui no Brasil na época? Naquela época era... Era... Mércules. Hércules. Importada, então. É, importada, a Ingresa. E a gorila, já era brasileira, você sabe me dizer? A gorila eu não sei, porque eu nunca tinha gorila. Aí, eu disse, foi na estação, perdeu a bicicleta, você tudo luxo. pneu fininho, rapaz. Que o pneu fino sai. Eu não sei o o mundo entendeu. Aí eu trouxe, não entendia nada. Mas tinha o Pedrinho Ribeiro, que é o Pedrinho Ribeiro, é aquele que tem o um mercado lá embaixo. Nós não separava. Ele andava muito bem, ele andava muito bicicleta, ele era um pouco. Aí ele foi lá, ajeitou a bicicleta para mim, encheu os pneus, arrumou tudo direitinho, como tinha que fazer e tal. Deu uma volta, ele estreou, Deu uma volta lá no terreiro, foi lá, amor, puro, rapaz, a bicicleta boa, viu? Levinha muito boa. Muito boa a bicicleta. Aí eu peguei. Porque eu fui buscar ela na estação, mas ela veio que se o meu né? Aí quando cheguei em casa o Pedrinho aqui encheu e deu uma volta mesmo. Você sabia que a minha ganância, a loucura o carro de bicicleta? Coisa difícil, sabe disso, mas né? Você também já mudou bicicleta, né? 19 anos. Você sabe que a minha loucura, a minha paixão causa carro da bicicleta? Porque eu vi os outros andar de bicicleta. Todo ia lá na estação pedestre, bicicleta, todo mundo tinha 10, 15 bicicletas, muito ah, pô, é que era uma psiqueta minha data. Tem direito, né? É. Aí... Veio lá, o Pedrinho estava lá, veio lá, o Pedrinho pegou e, e, e ajeitou lá, porque eu tinha a bicicleta dele, também ele era... Pedrinho é, é Ribeiro, que morava embaixo. Aí, ele arrumou, encheu o pneu, tudo, e deu uma volta no terreiro lá, foi lá e voltou, é bom bicicleta, viu, levinho, é muito bom bicicleta, tá. Você sabe que a minha vontade era tanto de andar bicicleta, que eu montei na bicicleta, fui lá na estação e voltei de bicicleta. Olha vale. aí. Eu não caí. Bom, aí, já, já te contei. Aí o pai sentia é, não precisa nem comer mais, porque uma bicicleta. O pai era aqueles português burros, rilhados. Capandeira falou. Carro de português, bom. Se ele fosse esperto, não largava a riqueza dele em Portugal. É. Largou lá em Portugal, foi por para o Brasil. Inclusive, eu quando viajava com um caminhão foi em Santos e falei para ele hoje, eu vou para Santos. Quer passear até Santos, vamos lá. Foi. Foi comigo. Chegou lá em Santos. Quando nós chegamos lá em Santa André, acho que é Santa André, chama na beira do mar, deixei a carga lá no ponto, que, lá né, eu já levei para deixei a carga lá no lugar lá certo, e fui lá na beira do mar. Fiquei olhando na beira do mar lá, com o mar. Você já viu o mar de perto? Uma vez só. Uma vez só, né? Só no interior. Ah, é, eu quase não saí do interior de São Paulo. Aí eu, eu vi lá o mar, e eu também estava olhando, aí eu olhava da banda de lá, e tinha uma casa bonita lá com a árvore e tal, umas terras lá. Pô, aquelas terras ali é tudo nossa, tá aquela casa lá é tudo nossa. Quando eu vim para Portugal, eu peguei o um navio aí, ó. E as águas desceram do óleo velho. Eu, você vê, como daqui do outro lado ali vendo, e eu não podia atravessar o mar para ir lá. A moto de Moisés. Moisés viu a terra prometida e não pôde entrar. É isso mesmo. Aí saí. Aí eu comprei a bicicleta, já o Pedrinho o Ribeiro já dava bicicleta, só que ele não tinha de bicicleta. Ela ajeitou pra mim, encheu o pneu lá, arrumou lá direitinho que eu não entendia nada. E ainda não saia, então, como montei na bicicleta, já saía andando na bicicleta. Já vim na estação e botei a bicicleta. Isso é quando é apaixonado pela coisa. No meu caso também é, aconteceu mesmo, mas só foi com moto. Aí. Fiquei sem bicicleta, rodei muito com ela, para cá e para colar, Ficava para muitos anos, depois eu casei e carregava ela na galupa. É, sei lá, essa vida toda aí. Depois ficou só que dessa época para cá eu nunca mais fiquei sem bicicleta. Se eu Aborrecia que aquela, de um problema que começava a ficar velho, começava a problema, né? Hum. Se eu vendia ela, eu comprava outra. <risos> Mas é, é uma coisa que o senhor deu valor, né? que o senhor batalhou, o senhor... E até hoje eu tenho bicicleta. Se você quer ver, eu tá naquele aquele lá. Ah, essa é, é uma Monarque, aliás, é uma Monarque de 1983, não é isso? Essa que é. É aquela, ainda tá super original daquela época, né? Essa é vermelha. Isso. Eu lembro quando o senhor comprou, há muito tempo atrás, isso. É. Eu lembro também daquela moto, daquela CG. É. CG vermelha que o senhor teve. Que é. tá com o é tanque quadradinho. É. Eu vendi também. Eu vendi porque hoje em dia, pra mim não serve. A gente não anda mais. Aquilo é bom pra quem anda. não anda mais. São boas lembranças, né? Boas São lembranças da... Da parte da juventude. Hoje, o, que o senhor tem, o que o senhor tem mais saudade da época do sítio? Eu não tenho saudade de nada. Não tem saudade de nada? Nem da enxada? Nem da enxada. Se <risos> você quer saber, vai lá no patinho, a enxada está lá encavada. Doido, hein? É, aí eu tô arranquei pena, hein? Não é aquela que eu usei, porque aquela limpa foi comer, né? Foi acabando, né? Foi. Mas eu nunca pedi essa manchada meu quintal já estou de olho nele, que eu fosse já está ali já de esperando já já fez limpeza de rio meu pai final do pai parece que já fez muita limpeza de rio aqueles tal de tal de colonião, parece que é, era ah, lá ficava quase quase na na altura dos do ombros, né, de água, e limpando aquelas coisas? Cortando assim com o Mas eu encontrava cobra braba né, para fazer isso? Eu já metia a coisa, tocava o pescoço dela e já matava. Né, um Naquela Não, época tinha, tinha um homem mais corajoso, né, porque hoje, só falar de cobra, cobra. os homens endurecem tudo. Eu mesmo matei muita cobra. É. <risos> cobra comigo na minha frente, a minha lá na eu já acabava com ela logo. Ah. Eu já o eu já o consul dourado, que. Quando o carro assustava, levantava a cabeça assim para cima e fazia assim para sair que saía doido. Se ele chegasse perto dele, ah. não sabia lidar com ele, não podia chegar perto. É, o senhor é igual, sou igual a um amigo que eu tenho lá em Ribeirão Preto, lá o Gaúcho de Iberaba. O Gaúcho de Iberaba viveu no sítio muitos anos. Hoje ele está na cidade, está é. bem de situação. Mas ele, você acredita que ele tem, diz que tem, diz que tem a saudade da, da época que ele pegava na enxada? Eu acho que ele deve estar com problema mental, não tá, né? Olha. Deve estar fartando algum pino, no negócio. Eu situação. não tenho saudade, não. <risos> Porque ia bem. Quando a terra está sequinha, bem molhada, era bom. Dá para ir. Né? Mas quando até ficar a minha música começa a grudar no corte da inchada. Gente, é, eu brinco muito, né? Mas o Gaúcho é um grande amigo e, <risos> e ele disse que tem saudade dessas épocas aí, que tem muita gente que conviveu com ele na época e hoje já partiu. Mas é, eu teria saudade só dos caras, Essa inchada eu não quero, não. <risos> mas tem inchada aí. Eu nunca deixei faltar uma inchada. Deus me livre. Então tá ali, ó. Eu tô esperando dar uma chuva pra amanhã a terra, que tá meia dura. Ah. E vou carpir, deixar limpinho, plantar mandioca. Pelo amor de Deus! Hein? Que até é engraçado, eu capto tudo, deixo limpinho, arrumo a rama, planto. Aqui não vem visita nenhuma. Quando tem mandioca, não parte visita. Ah, sim, mas é, e a, e é conhecido, né, que todo mundo conhece a fama do mandioca do Mané aqui, né, em virador. Vamos na né? casa do Mané, vamos lá na casa do vamos lá pé de mandioca. A gente não vai para mim, a gente vai buscar o pé de mandioca. A gente vai lá, arranca lá vamos, mandioca. Ah, mas isso aí. Isso aí para pra vocês saberem, vocês que estão assistindo esse vídeo, vai assistir aí pro, pro passar do tempo, que isso aqui vai ficar muitos anos na internet. É que hoje, no dia. Hoje nós estamos dia 10 de novembro de 2019. Estamos gravando aí no período da tarde, no domingo. Está chegando aí na, no período aí de quase 5 horas da tarde. É. O seu Mané hoje, justamente no dia de hoje, está aí com mais de 80 anos. Ele fala que não tem mais de 80 anos, mas ele, é que ele quer esconder a idade, né? Mas não, não quer esconder é, não. É a, a, a saúde que ele, ele apresenta ter é de uma pessoa mais nova, mas já, já está com mais de 80 anos. Pouquinho, passou um pouquinho já. Mas isso aí é um prazer, né? porque mim te falar a verdade, hum. só pegar o meu documento e olhar. Isso é, um, isso é um prazer porque a pessoa viver tanto. Então, uma coisa, eu não tenho inveja de qualquer homem novo, não. De qualquer repartição, é né? no serviço, é na puta que pariu. Eu não quero, não, não, tenho, não tenho inveja, não. não. É, já tem muita experiência, né? Porque já passou muita coisa na vida, né? Né, Lu? Passou muita coisa não. na vida, tá, tá casada há muitos anos, né? Não, tá isso aí. Anos, não. Não. Ah, não. Meio século. Pelo menos meio século tem, né? Não sei quantos anos faz. <risos> Esqueceu. <risos> Esse aí é teu filho mais novo? Pega ele na, no colo para a, a pra câmera ver. Esse meu filho. Puxa ele no colo para a câmera ver. Não está pegando ele. Puxa ele aí. Puxa ele. Ele é meio teimoso. Né? Esse é o caçula ó, uhum. oh. mas tá pesado <risos> só pelo só pelo rosnado nem viu a viu que é um cachorro mas olha rapaz mas tá pesado Não <risos> oh. tem medo de porca aí não não, é de morte. na é de mordre pode deixar o zoíco acabar. Oh. acabar. Não acabar, não acabar deixa o cachorro quieto. É. mas é isso aí gente vamos terminando aí mais um mais um vídeo por aqui é, se despedindo aí, né, direto de viradouro aqui, provavelmente essa é a última filmagem que fazemos aqui no dia de amanhã estaremos retornando a Ribeirão Preto é, com a simpatia aí do nosso amigo no, o meu tio Mané, Mané Bica mais conhecido como Mané Bica Mané da Bica é, Manoel Bica de Sá, português português que nunca bebeu cachaça, né sabe não, eu é. já trabalhei no engenho de cachaça é, você estava me contando aí como é que funciona lá, eu acredito que até hoje eu não sabia como é que funcionava, como é que fazia cachaça. É fazida vida da guarata. Então, eu, mas eu, eu, explica um pouquinho aqui, porque nós estamos filmando ainda, eu vou aproveitar, o pessoal que não sabia igual eu, porque eu não, aí não, não é falar que eu sou burro, não, porque eu sou filho de português também. Mas o. Mas eu não, não tinha esse conhecimento como que era feita a cachaça. O senhor me falou um pedacinho e fala de novo aí, conta pra nós. É, ela é ferventada, né? Na caldeira dela lá, no Depois ela passa no aparelho que filtra ela. Mas é, é essa que o senhor Ela é ferventada, mas é, é, o, é a garapa, é né? É a garapa, é ferventada, né? Eles moem a garapa é, e é ferventada. É. Aí passar ela no lambique. O lambique separa ela do Guarapão, aí eles tiram a pinga e tira o álcool. Ah tá, tem duas, é. duas separação? É. O álcool sai com um lado e a pinga, pinga só. No caso é. tem diferença do álcool combustível com o outro? Tem. É. Não, o álcool combustível é uma coisa, só, o álcool é um sol. É. Separa o álcool da pinga. Você pode ver que tem uma graduação. Porque hum. às vezes eles largam a pinga com mais álcool, é onde ela fica brava. Ah, aquela forte, aquela? É. Eu Sim. sei que eu aí lá, no, lá na, na usina, aí embaixo, Santa aí ó Eu aí lá, eu vi, ajudei a fazer pinga lá. A pinga mais grossa. É. Tá certo, gente. Vamos ficando por aqui. E numa próxima oportunidade nós voltamos aí com mais vídeos aqui de viradouro. Vamos encerrando por aqui.